bem. Bom, no vídeo de hoje vai ser eu respondendo perguntinhas que vocês mandaram lá no Insta pra mim. Deixa eu ver se eu falo no vídeo. Assim, ah, comentem aqui, tocou? E tals, mas aí eu sempre esqueço que os comentários estão desativados. E aqui é não tem como vocês comentarem. Eu vou lá, ativo de novo os comentários. E o YouTube vai desativar porque veio. Eu não sou minha idade ainda. Eu vou colocar a pergunta na tela. Eu vou ler aqui no meu celular e daí eu vou colocar aqui na tela. Porque não tem como eu ficar assim com o meu celular né, e tal. Lembrando que eu vou tapar o nome das pessoas. Porque eu disse nos stories que eu ia tapar o nome das pessoas, né? A gente, lembrando que não vai dar pra mim responder todo mundo, tá? Por quantos seguidores você está no TikTok e é like? No TikTok. TikTok, eu tô com 1.050, eu acho alguma coisa assim Bom, no dia que eu tô gravando isso, né? No like, eu tô com 2.103, eu acho Qual nome se não fosse Luísa? Seria Laura ou Olivia É isso E girl mais cheirosa. Nossa, muito obrigada, gente Tem namorado? Noops Qual sua meta de inscritos até o final do ano? 500? Não sei, gente Eu não faço muito esse negócio de meta e tal uh, Mas sei lá 500, vai você joga The Sims há quanto tempo? Bom, vocês devem ter pensado assim Ah, como é que a pessoa sabe que ela joga The Sims? Tipo, bem aleatória Mas é porque eu postei lá no meu stories no Instagram Que agora eu tô com uma tweet Sim, gente, agora eu tô com uma tweet E por isso que a pessoa perguntou isso Há quanto tempo que eu jogo The Sims? Porque eu divulguei lá minha tweet lá no Instagram E disse que eu vou jogar The Sims Live, entendeu? Respondendo a pergunta há quanto tempo eu jogo The Sims um, eu jogo da Sims desde pequenininha também Não pequenininha, deve ser tipo uns 10 anos de idade Por aí, entendeu? Ou menos também, não sei Animal preferido Bom, eu gosto muito de gato Tipo gato, assim Eu sempre quis muito ter um gato Eu tive uma vez uma gatinha Se eu achar alguma foto dela, eu coloco aí pra vocês É, eu não achei Minha animal favorita, eu não posso falar que é o gato Porque eu tenho um cachorro então, se eu falar que é o gato, vai ser uma traição pro meu cachorro, né? Hey, te desejo muito sucesso na minha vida. Ai, obrigada. Obrigada. Você é girl. Eu sei lá, eu tento, né? Tem quantos anos? Três. Você pediu fazer um tutorial de maquiagem. É porque eu não sei me maquiar direito, entendeu? Eu faço o que eu faço, entendeu? Então, eu não sei onde um eu posso fazer um tutorial de maquiagem aqui pra vocês, mas provavelmente não, porque eu vou passar uma vergonha mais do que eu já passo aqui, entendeu? Arena Grande ou Billie Eilish? Arena Grande, né, gente? Porque, tipo, eu acompanho a e desde. Sei lá, entendeu? Deixa eu no minuto que eu conheci ela já era fã, entendeu? Então tipo, é uma coisa assim, de 2014 Sou fã da Ariana Grande desde 2014, 2015 avos e da Billy desde 2016 menor que 3 a Ariana Grande, eu devia estar com 7, 7 anos, por aí E a Billy Deve ter sido com uns oito ou nove anos. Nossa, também faz muito tempo. Mas assim, a área é minha paixão, sabe? Tipo, mano. Sério. Ai, gente, sério. Não dá pra explicar, sabe? É uma coisa assim, inexplicável. Sério. Acho que, sei lá. Não tem palavras pra explicar, sabe, gente? Então, tipo eu amo muito a Ariana Grande, Eu amo muito a Billy também. Qual a sua série favorita? Eu amo muito séries, Sabe o que é uma série? Eu amo muito séries. Série favorita é uma coisa assim. A primeira série que eu vi, Live Mad. Eu amei assim, sabe? Eu já vi trilhões de vezes, eu vejo até hoje. Mas não é minha série favorita. A minha série favorita, eu acho que é Flash, porque The, The Flash, né? Porque depois de Live Mad eu vi The Flash. E The Flash, assim, se tornou um amor, entendeu? Eu tenho o suéter do Flash. Eu já gravei gravei aqui pro canal com o suéter do Flash, entendeu? Só se vocês procurarem aí tem. Aí gente, depois de Flash não tem como eu falar, entendeu? Porque são muito inseto. Coloca esse papel. E o... Ai, eu, eu amo muito. Eu é muito difícil, sabe? Queria ter quantos animais? Todos os animais do mundo, né? Eu amo muitos animais, sério. Eu acho que, assim, os animais... Eu amo muito, entendeu? Então, se eu for responder essa pergunta com uma pergunta do que eu realmente quero, do quantos realmente animais eu quero, a minha resposta vai ser eu quero todos os animais do mundo, tá? Essa é a minha resposta. Prefere morrer ou perder a vida? Ai ah, não sei, gente. Qual é a sua rede social favorita? Acho que é o YouTube, né? Que eu tenho o YouTube o YouTube foi a minha primeira rede social. Depois do YouTube veio o like e tá? tal, acho que o like me trouxe muita coisa, entendeu? Realmente mudou minha vida o like Porque se não fosse o like eu não estaria aqui hoje Não questão de estar vivo, né gente Mas questão de estar fazendo isso nesse momento Gravando, entendeu Eu provavelmente estaria deitada, comendo Ou seja, procrastinando E é isso gente Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Provavelmente ficou bem curto Acertou. Obrigada por ter assistido até aqui. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, que me ajuda muito, muito, muito do fundo do coração. Curtindo também o vídeo, me ajuda muito, muito do fundo do coração. Eu fico muito feliz. Me sigam nas minhas redes sociais que está aqui na descrição. Vocês seguiam, curtindo as minhas coisas também. Eu fico muito feliz. Um beijo e tchau!